Malta do Aço, antes de continuarmos quero dizer que este vídeo tem o patrocínio da Black Friday da GeekBank E para os mais distraídos o que é, que é a GeekBank? A GeekBank é basicamente de onde vieram todas ou quase todas as trotinets elétricas, bikes elétricas que eu tenho apresentado no meu canal Esses itens todos bem porreiros que vocês viram a da alambre, basicamente veio tudo aqui da GeekBank Se vocês derem uma volta aqui pelo site, olhem aqui a Navy n 65 que eu já filmei Temos aqui a Kogu M4 que eu também já filmei, são dois itens espetaculares e eles têm aqui muita coisa deste nível de trotinetes, bikes, etc. O que é que eles me enviaram para vos apresentar? O Black Friday Deals. Temos muitos cupons de desconto. Basicamente, vocês podem usar estes cupons em produtos e ter ainda mais descontos para além destes mencionados aqui na página. Eu vou deixar este link na descrição, bem como este, onde vocês têm aqui os cupons, copiam e usam e têm aqui bastantes produtos que vão estar em Black Friday. Olhem, este vai estar com 65%, esta com 37%, temos bikes, temos trotinets, impressoras 3D, temos televisões, relógios portáteis, temos muita coisa que vocês podem comprar com um desconto já bastante grande e ainda usar estes cupões que vão estar ativos no dia e prontinhos para serem usados. Portanto, se vocês tinham ideia de comprar alguma coisa da GeekBank, já sabem, é um site de confiança, estou farto de apresentar produtos deles, chegam sempre 5 estrelas e desta vez temos um desconto ainda maior. Vai agora? Siga para o vídeo! Fábio, obrigadão, choca Obrigado por teres trazido aqui este canhão. Comprei para minha esposa, estava tirando carta, ao final de contas, chumbou e não tirou. <risos> e não tirou? Por que não fazer um brinquedinho daquilo que a gente gosta? Ah, ela acabou por não, não tirar não, não, a carta mesmo? Não tirou a carta ainda. Okay. O dia que tirar, pronto, aí tem que providenciar um outro carro, porque eles não. então tiraram uma tirada esse já não vai para ela. <risos> Se tiveste este carro original quanto tempo? Dois dias. <risos> Dois dias! Tirei, do jeito que estava tirei. Comprei um PD-150 de um leon FS. O outro nem uma eletrónica meteste? Não. Nada? Nada. <risos> Olha aí, CJ, olha aí, olha a volta agora a ir ao LX e ver o preço do CJ <risos> em vez do 6L. Ai, estou-vos a mancar! Na dúvida, esse vai à venda.